É, algumas pessoas estavam me perguntando sobre a qualidade do produto, dos, dos produtos na verdade E aí eu resolvi gravar esse outro vídeo porque eu já eu, é, utilizei a argila verde e esse produto aqui que é o hidratante Que no primeiro vídeo eu falei para vocês que era uma água termal pequenininha, mas não é. é É um hidratante feito com a água termal, condensando todas as propriedades da água termal, que já tem zinco, manganês que auxiliam tanto na, no clareamento da pele, como é, na questão de rugas, hidratação, enfim, sem deixar a pele oleosa. E aí, vamos lá, eu usei a argila verde da seguinte forma, é um potinho pequeno, que tem uma tampinha, e para não entrar em contato direto, direto com o produto, para não criar fungo, é, eu fiz o seguinte, peguei a tampinha dele, e coloquei um pouco do produto na tampinha mesmo assim eu achei pouco mas enfim coloquei e coloquei nesse pote aqui que é um pote de vidro de sobremesa qualquer pode ser de porcelana desde que seja limpo é, e joguei a água termal para fazer a mistura e com esse pincel aqui que é um pincel que eu já tinha certo é esse pincel vocês encontram em farmácia é, facilmente é um pincel para base para corretivo que ele é chanfrado mas também auxilia a, em passar a produtos como máscaras de, de, de pele para o rosto né e aí eu ainda não testei a argila branca mas a argila verde eu já posso falar é, que realmente ela é muito boa parece que eu fiz limpeza de pele sem ter feito saíram cravos as manchinhas assim realmente melhorou muito muito mesmo e eu recomendo, além de ser um produto nacional, que é muito mais barato do que produtos importados, que muitas vezes não são feitos nem para a pele da gente, né? Então, eu recomendo realmente esse kit aqui, desse conjunto Liotte.